Eu vou aqui gravar mais um vídeo hoje aqui de Roblox e hoje vou jogar Corridor of É um jogo muito fechooo E malta, se calhar vou ter até youtuber, não sei é. E olhem esta, nova, esta fase que eu nunca vi Isto são fases raras Quem não sabe, uma fase rara é uma fase que Quase nunca aparece. É muito raro de aparecer. E esta apareceu uma série. Eu nunca vivi vi várias, mas esta nunca apareceu. é? Eu gostei muito desta fase rara, na minha opinião. Já estou no grupo do Discord do Corredor para ganhar até tag YouTuber. Porque eu também me pus lá no ticket e agora vamos lá ver se ganho, se não ganho, não sei, aqui, a é. não é. Tenho a tag maluco, neste caso quer dizer insano Aqui está insane, mas quer dizer maluco é. Vamos lá Estou aqui a jogar em primeira pessoa como os criadores fazem. Por caso estou habituado não estar a jogar também em primeira pessoa. E... Faltam 39 segundos para terminar esta partida. E, bom, enquanto durou, tirei aqui umas print screens da, daquela fase rara. Então aproveitem para tirar que eu faço assim. E ninguém sabe se são vocês ou não. Tirem uma print screen agora. 3, 2, 1, 8, tira. Fixe. Tiraram. Podem mostrar os vossos amigos e de... dizer. tira uma a brinde screna da falta. Fixe. Assim é fixe. Assim é fixe. A sério. Eu não sei se isto vai se tornar. E no dia 1 de Do 10 vai haver uma nova. Fa... um novo evento, quero dizer. E vai ser muito fixe. Bem, é um evento. É um evento, malta. Os eventos são fixos. Tive malta já. Houve o evento das asas e tudo. Eu acho que já não está de correr. Mas por isso eles vão eliminar algumas fases do corredor. Apareceu lá no Discord. Eu vi o que eles mandaram. E vai uh, haver isso. Mas vai ser eliminado. Fases. Até estava lá uma print screen deles. Do estúdio. É, vai ser eliminado. Então aproveitem enquanto estas fases são fáceis, principalmente estas, Esta é uma das mais fáceis. Aproveitem, jogam já, as próximas podem ser mais difíceis. Na minha opinião no início era tudo difícil, mas agora é fácil, então aproveitem. Aproveitem enquanto tem isto tudo fácil. Quando não tiverem, esquece. Olha lá. Hoje estou em modo youtuber, malta. Hoje já estou em modo youtuber. Uh. Ah, estava em modo youtuber. Eu ia terminar! Ah. Eu gosto de fazer parkour de lado, malta. Eu não sei se vocês gostam, mas é fixe fazer parkour de lado. <tos> Vai haver um evento de corredor, eu ainda não sei qual é, Eu acho que é novas fases, tirar os bugs, é o que está na descrição. Mas a descrição é parecida à antiga, por isso eu acho que não é essa. Então, vamos lá ver no dia 1 do 10, como é que vai ser a atualização, se é de itens se é do quê? eu não sei, se é de novas tags, ah, não sei. E eu acho que é às 15 horas, deixa-me lá ver. É às 12 horas da tarde, malta. 12 horas, simplesmente. Vai decorrer aqui um evento. Vocês têm que todos aparecer aqui porque é muito importante. Eu não sei se vou poder estar esse aqui. Deixa-me cá ver. Ainda tenho muito tempo para terminar. Vou parar aqui. Dez... 10... Dez é uma sexta-feira. Eu acho que não vou poder estar, malta. Eu não vou poder ir ao evento, então quem pode ir? Vá, vá lá. Vá lá. Aqui é o corredor. O link do corredor vai estar na descrição. O meu Discord já está associado à minha conta. Do Roblox, ou seja, já... Conseguem pôr tag? A Youtuber. É, isso. Eu ainda estou a ver se consigo criar uma fase nova para dar ao criador. Uh, porque assim fico também com até criador de fases. Até. Tag... Uh... não. Criador de fases. O um jogador não tem a mínima certeza como se tenha. é. Uh. E malta, quem quer saber como é que se ganha todas as tags, vai em cima e um cardzinho. Aí em um cardzinho. Com o vídeo. Está aí a aparecer um I e depois clicam aí e aparece lá o vídeo de como ter todas as tags no corredor of the é E quem quiser pode ir lá. É muito fácil de conseguir a maior parte das tags. Só o rei do corredor e o insano, que eu já tenho um insano, é que são um pouco difíceis de conseguir. Até o insano foi difícil. Mas também já estou quase a ter o rei do corredor, que é 205 que é o mais do corredor. Ah, eu tenho a das vitórias 155, malta, certinhas. Mas malta, agora vamos ter que ganhar isto. Vamos terminar aqui com uma vitóriazinha. Para ficar 156. Vitória desta parte, não vou arriscar. Malta, vamos terminar aqui com uma vitória. Terminei, malta! Finalmente terminei aqui. O Corredor of hell Pela 156 vezes Eu vou ficar aqui ao lado do Google do Phoenix Phoenix de RDN Então de eu vou ficar aqui no vídeo de hoje Espero que todos tenham muito gostado do vídeo Quem gostou não se esqueça de deixar aquele like quem não gostou deixa na mesma, por favor. Então um grande abraço. Fui malta. Tchau.